Boa tarde, estamos aqui no Dom Pedro II Fazendo a campanha do Wagner Balieiro a prefeita Amélia 13500 E hoje é dia do nordestino E eu estou com uma mulher arretada aqui do meu lado Que é a Vânia Vânia, é um orgulho ser nordestina É um não? orgulho ser nordestina Trabalhar com a Amélia na onu, Com o nosso candidato Wagner Balieiro né? E estamos aqui na luta E nós não desistimos, que nós somos nordestinos com o governo do PT foi muito bom lá no Norte hum, Muito bom, é todo o pessoal de lá Eles apoiam o PT Porque o PT para eles são os pais Para o povo nordestino Que bom, então é isso Estamos aqui hoje, queremos fazer essa homenagem A todo o povo do Nordeste Que está aqui em São Paulo Aqui em São José é, Levando o progresso, trabalhando né, E gerando renda e a felicidade também. Um abraço a todos. 3500 é meu voto certo para nossa vida melhorar.